Olá, hoje vamos treinar alguns sinais, saudações e cumprimentos, olá, tchau, oi, oi, tudo bem, qual o seu nome, qual o seu sinal, Prazer em te conhecer. Tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Hum, mais ou menos. Vocês estão bem? Ah, tô mal, não tô bem. Não tô bem. Eu sou surda. Surdo, sinalizado. E você? Eu sou um surdo oralizado. Eu sou ouvinte. Eu uso língua de sinais, eu uso libras. Oi, amigo. Oi, amigo. Qual sua idade? Manhã, eu acordei oito horas da manhã. Tarde, eu fui trabalhar. Noite, eu estava assistindo televisão. Madrugada, eu estava dormindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo Então preciso fazer é né, um beijo gostoso preciso fazer essa expressão aqui ó né, o surdo chega e faz "Oi beijo, beijo, beijo beijo beijo Beijo aqui ó né, um beijo na boca agora um beijo apaixonado, intenso um beijo de namorados. Tchau. E fui embora.